Fala devs, Tudo bem? Fala a verdade, Pelo no século 21, 2020, pandemia comendo solto por aí e a gente discuta muito no nosso meio de trabalho. Ai, precisamos ser mais ágeis, precisamos implementar o ágil para poder entregar mais rápido. Mas o que, que é esse negócio de agilidade? Vem com a gente que hoje aqui no Extreme Go Dev a gente vai explicar. Eu sou o Elcio Mello e vamos juntos entender o que é agilidade. Agilidade, de uma forma simples, é a menção que fazemos quando seguimos aquilo que está no Manifesto Ágil, em tudo que é quesito de desenvolvimento de software. Mas tá bom, Elcio, o que é esse tal de Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil é um documento que foi criado em 2001 pelos profissionais que na época nós podemos dizer que eram os caras que faziam o que a gente chama de ágil ou metodologias leves entre eles, a gente tinha os criadores do XP, do Scrum, do FDD, e todas essas sopas de letrinhas aí que na época eles consideravam como metodologias ou frameworks ágeis. O mais importante aqui é saber que essa galera toda se reuniu, porque eles entenderam que apesar de todas essas sopas de letrinhas aí, todas essas metodologias, essas frameworks, seguiam uma mesma base, uma mesma cultura, por assim dizer. Então eles resolveram compilar tudo isso, no que a gente conhece hoje como o Manifesto Ágil, para ajudar a guiar as pessoas que gostariam de entender o que é ágil, o que não é ágil, nessa visão de desenvolvimento de software. E foi isso que eles fizeram, compilaram tudo isso no que a gente conhece hoje como o Manifesto Ágil. O Manifesto também serviu naquela época e até hoje para quebrar um pouco aquele paradigma da gestão de projetos tradicional, onde tinha aquele conceito do waterfall e cascata, sendo que esse tipo de método estava ficando muito ruim ao longo do tempo, sendo que neste ponto... Toda hora a gente estava perdendo o timing dos projetos, o timing das mudanças do mercado, até mesmo as equipes ficando cada vez mais chateadas com essa forma de trabalho e ficando desmotivadas a trabalhar. O manifesto veio para ajudar a quebrar um pouco isso e dar uma nova forma de trabalho para as equipes. Tá bom, mas você deve estar se perguntando, como que esse manifesto ágil então ajuda a gente a ser mais ágil mesmo? O manifesto ágil te auxilia deixando claro quais são os valores e princípios que tornam um time ágil. Mas para entender melhor, vamos dar uma olhadinha no que, que são esses valores e princípios. Então vamos começar com os primeiros valores. 1. Um, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Aqui a principal mensagem é que indivíduos e as interações entre esses indivíduos deveriam superar a barreira de processos e ferramentas na sua empresa. Fala a verdade. Quem nunca aqui escutou quando você precisa de alguma coisa e você acha aquela pessoa que vai fazer alguma coisa, a seguinte frase. Ah, mas veja bem, você precisa abrir um chamado, esse chamado vai ter que ter o de acordo do papa. Depois ele vai para uma outra equipe, aquela equipe tem uma outra SLA. Isso só prova que a gente cada vez mais coloca processo, ferramenta e burocratiza algo que uma simples interação entre as pessoas poderia resolver. 2. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Esse valor vem para ensinar a gente de que na verdade não quer dizer que a documentação não é importante mas que a gente devia estar tá muito mais preocupado em entregar software funcionando, valor para os nossos clientes em forma de software, ao invés de ficar querendo documentar tudo aquilo. Igual eu falei, quantas vezes a gente já não foi num projeto e parece que a gente está documentando mais do que realmente desenvolver. 3. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Sabe quando na sua empresa o pessoal solta aquelas seguintes frases? Ah, mas isso é com o pessoal de TI, isso é com o pessoal de negócio. Não é ruim? Então... O manifesto ajuda a gente a direcionar, indicando que a gente deveria, na verdade, ter a colaboração dessas áreas. Não só o negócio, e ITI, mas qualquer área que esteja com você para fazer um desenvolvimento para um cliente. Ou seja, se você quer cada vez ser mais ágil, você precisa praticar muito mais a colaboração. E não ficar tendo que escrever meta, ou contrato, ou batendo regra com uma área específica. Ah, vale falar também que esse valor ajuda a diminuir um pouco aquele negócio de tentar achar o culpado de alguma coisa 4 responder às mudanças mais do que seguir um plano Na minha opinião esse valor é o principal valor da agilidade isso porque como já diz o nome responder às mudanças é o principal foco da agilidade sendo assim acredito que esse é o principal valor e ele é o que quebra aqueles paradigmas de metodologias antigas como cascata onde não responde bem a mudanças e sim segue sempre o um plano. Como as outras valores, óbvio que a gente precisa ter um plano para alguma coisa. Mas a gente tem que saber responder muito mais as mudanças do que realmente só seguir aquele plano. E vale a pena lembrar também uma coisa muito importante que o manifesto nos diz sobre os valores. Que apesar de existir valores nos itens da direita, a gente vê muito mais valor nos itens da esquerda. Igual eu comentei agora com vocês. Legal. E depois dos valores, a gente agora tem princípios. No caso, são 12 princípios. São eles... E agora vocês me desculpem, eu vou dar uma lida aqui, porque sem ler vai ser difícil. Então vamos lá. 1. Um, nossa maior prioridade é satisfazer os clientes através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. 2. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente. 3. 3. Entregas frequentes de software funcionando de poucas semanas e poucos meses, com preferência com a menor escala de tempo. 4. Pessoas de negócios e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. 5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados, dê-lhes o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. 6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informação para ir entre uma equipe de desenvolvimento é através da conversa face-to-face -face ou cara-a-cara. 7. -cara. software funcionando é a medida primária de progresso. 8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante e indefinitivamente. 9. Continua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. 10. Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. 11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. 12. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficiente e, então, refina e ajusta seu comportamento de acordo. Então esses são os valores e os princípios que tornam um time ágil. Ou seja, se você não segue esses valores e princípios, você não é considerado um ágil. Mas vamos lá, eu vou te dar uma dica. Sempre que você estiver trabalhando, você perceber que você não está sendo ágil, que tem alguma coisa estranha, pega o um manifesto, dá uma olhadinha nele, vai lá e olha os valores e os princípios. Será que você está seguindo aquilo? Você está seguindo os valores e os princípios do manifesto? Se você não estiver seguindo, é uma boa hora para você olhar isso e começar a seguir. Aí você vai estar tá no caminho certo. Se você já está seguindo, ótimo, você é considerado um time ágil. Então, pessoal, vale a pena também lembrar, viu? Agilidade não é Scrum, não é Kanban, não é XP, tá? Isso são métodos e frameworks que ajudam a você ser mais ágil. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre XP, Scrum, Kanban e esses outros métodos e frameworks, deixa um comentário aqui que eu faço um vídeo depois para vocês, beleza? Agora que entendemos um pouco mais dessa história de agilidade, podemos dizer que a agilidade nada mais é do que uma cultura. Ela tem como principal foco auxiliar os times a fazer entregas constantes, com mais qualidade, de valor. Ela também ajuda a fazer com que os times reflitam ao longo do tempo, colaborem entre si e consigam entregar cada vez mais valores se adaptando às mudanças do mercado. Gente, estou deixando aqui embaixo também na descrição do vídeo para vocês, o link do manifesto, para vocês que quiserem conhecer um pouco mais e estudar sobre ele, fiquem à vontade. É isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, curte aí, e se você quiser estar sempre por dentro dos assuntos aqui que vão rolar no canal Extreme Go Dev, se inscreve no canal. Ah, e se você ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, algum elogio, Coloque aqui nos comentários desse vídeo, assim a gente pode começar a conversar e também compartilhar essa conversa com todo mundo aqui que esteja disposto a participar desse fórum. Beleza, gente? É isso e até logo!